Singing in the rain. Just singing in the rain. Helena, eu ouvi falar que Steel Frame apodrece, não pode pegar água, meu Deus, como é que eu faço? Gente, se isso fosse verdade, eu não tava aqui debaixo da chuva. Literalmente em uma obra de Steel Frame que tá sendo construída, gravando isso pra vocês. Se você tem preocupação do ar se enferrujar, da placa apodrecer, cara, não se preocupe. Eu quero que você entenda que a gente está trabalhando com tecnologia de alto padrão. Se você não me conhece, eu sou Helena, conhecida também como Dama do Gesso. Eu tenho a missão hoje em dia de divulgar cada vez mais o steel frame para todo o Brasil e fazer esse sistema ficar conhecido por todas as pessoas possíveis e imaginadas. Então vem comigo que eu vou acabar com esse mito dessa história: que aço não pode pegar chuva, aço enferruja, madeira apodrece. E é o seguinte: o que, que acontece? O aço ele tem uma proteção. Como você pode ver aqui em cima, Tá vendo? Ele tá pegando chuva, mas ele continua prateado bonitinho, direitinho. Isso por quê? Porque ele tem uma proteção galvânica, ele é revestido por zinco. Só pra você ter uma ideia, materiais revestido por zinco são aqueles materiais que a gente usa em telha. Você já viu aquelas telhas de aço coloridas, até aquele aço exposto? Então, aquele aço exposto também é aço galvanizado. E o nosso steel frame ele é galvanizado. E eu vou te dar mais um parâmetro. Aço galvanizado, a gente já tem estudos aqui brasileiros pelo ICD, Instituto do Cobre do Zinco, falam e tem testado aqui no Brasil. O nosso aço galvanizado tem 125 anos de garantia. Olha só isso. E eu te digo mais, isso foi resultados aqui do Brasil. Lá fora, a empresa conhecida como Nexa, Antiga Botorantins Metais, fizeram estudos ainda mais audaciosos, estudos que duraram 15 anos, em que eles testaram mais de 300 tipos de situação diferente. Aço na chuva, aço na neve, aço no sol, aço no mar, exatamente, o aço próximo ao mar. E eles viram que, olha esse resultado que você vai ficar de boca aberta. O aço exposto, igual a gente tá vendo aqui, sol e chuva aberto e ambiente com muita salinidade, né, ou seja, muito próximo ao mar. Ele exposto durava 300 anos. Você tem noção do que é isso? Independente de estar sol, chuva, neve, vento Foram mais de 300 ambientes testados O nosso aço dura mais de mil anos e está testado Agora, se você está preocupado com outras coisas Como a placa cementícia, a placa USB Saibam, esses materiais todos também foram testados E eu vou te dar uma dica aqui pra você agora Vem comigo na chuva A placa USB ela é madeira você não precisa se preocupar. Ela pode ficar até dois meses expostas durante a construção. Mais que isso, depois você não pode. Por quê? Eu brinco que o USB não é madeira, né? Apesar de parecer madeira, não é madeira. O USB passa por um processo de químico tão rigoroso, anti-cupinha, anti-chama, resistente à umidade. Cara, essa placa é surreal. Que ela consegue ficar dois meses expostas sem apodrecer. Então você pode ficar tranquilo. E a placa sementista, que é o que a gente tem aqui, né? É Okay, ela é feita para a fachada, é feita para ficar externa. A única coisa que não pode ficar do lado de fora e pegar a umidade constantemente é a nossa placa de gesso cartonado. Mas mesmo assim, na área de banheiros, a gente tem o quê? A placa R1, que é a placa que tem silicone e parafina na composição e ela é hidrorepelente. Então, cara, fica ligado. E quando alguém fala com você que a o frame, drywall e água não dá certo bobeira, senão a gente não tava aqui numa casa maravilhosa que vai ficar pronta já, né? agora é dica que eu vou dar pra você prestar atenção se por acaso um você ainda não está na minha lista do VIP e do WhatsApp, você vai clicar num linkzinho que a gente tem aqui embaixo no descritivo do vídeo e vai entrar lá na minha lista VIP, você tem que salvar o meu número porque senão você não vai conseguir receber as informações, fica bem atento nisso, tá certo? e você vai estar recebendo notícias sobre novos vídeos, conteúdos, postagem no Instagram, Facebook, além de turmas novas, tá? Que eu vou ter tanto do meu curso online quanto do meu curso presencial. Então não dá bobeira, clica aqui embaixo no link agora e vem pra lista VIP do meu WhatsApp. Se você também não está inscrito, se inscreve no canal e dá aquela curtidinha pra mim. Beijinhos, tchau, tchau!